Obrigados no sexto round, está no ar, edição de número 372 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas e essa semana trataremos do UFC 287, e aí vai acabar a rivalidade entre Alex Boatã Pereira e Escaiola definitivamente, ou teremos mais capítulos pela frente com a vitória do nigeriano no próximo sábado Durinho, sacramenta aí um Tyro shot ou algo próximo disso contra Jorge Masvidal, ou Jesus das ruas prevalece e pega o Leon Edwards na próxima rodada, né? Muito popular. Tem outras lutas também bem interessantes e pra debater tudo isso, temos o time caseiro completinho aqui, começando por ele, o nosso querido neném do shake, Lucas Carrano, direto do Bahrein, numa suadeira da Bahia tremenda. Como vai, querido? Fala, Renato, André, amigos do sexto round. Cara, até que ainda não, viu? Hoje, deixa eu dar uma olhada aqui em tempo real, são 7h33 no momento que gravamos. É agra agradabilíssimos 20 graus aqui, pô. Ainda, essa época do ano ainda é, é a melhor. Daqui a um mês o negócio, o bicho já começa a pegar, já começa a passar dos 30, aí chega em junho, e julho, já começa a passar dos 40, e aí é a hora que o ar-condicionado começa a urrar, né? Deus abençoe o ar-condicionado, porque sem ele estaríamos todos fritando aqui no deserto. Ó, eu tô achando, eu tô achando que você tá em Araruama, que se não tá no barinho, porra nenhuma. <risos> Tô, pô, é. Não é possível que você não estranhou, André, o, o delay muito pequeno. Olha a distância que é o Bahrein, esse lugar, esse, esse suposto Bahrein, esse lugar que ninguém nem sabe se existe de verdade, ficaria em tese a 10 mil quilômetros. Não tem como. A eu tecnologia acho. humana não está avançada. A medicina não evoluiu esse tanto para a voz chegar... Eu acho que é um embuste, você tá indo na padaria, no supermercado, de boné, cravado no, no olho, óculos escuros, tipo foto de paparazzi com, como é que é o nome daquele cara mesmo? Antônio Fagundes, passando pelo LeBron. É, eu acho, que é, eu acho é. que é isso hein, Renato. Você falou embuste, é. eu tô em embu das artes, inclusive, agora, nesse momento, mais perto de você e do Renato, que vocês imaginam. Daqui a pouco aparece com o Moreno misterioso. Mas, é é que é verdade ah, que é. você terá um, um novo quadro no sexto round? Verdade, verdade. Não revele, por favor, não revele, é segredo, guardado. Guardado as sete chaves ainda, Carrano vai, vai ser legal, né? Parece Olha, eu andei conversando com fontes próximas eu Já que é pra falar no segredo, né? No sigilo Conversei com fontes próximas aí a produção desse quadro né? Que, que realmente é uma equipe Grandiosa, que parece que tá trabalhando aí É você e Leandro, né Carrano? Roteiristas internacionais, enfim Produção aí hollywoodiana O pessoal falou que tá do caralho Legal, e temos ele aqui, o grande Galã de Niterói, nosso narrador Do UFC Fight Pass Que daqui a pouquinho, foi confirmado. Hoje vai começar a narrar telequete, né, André? Já está se preparando <risos> para pulou das cordas e arrombou o adversário. <risos> rapaz eu vou falar para você pô essa noite eu dormi dormimos mal aqui acordei meio de ovo virado meio porra mudança cansado pô aí recebi uma notícia maravilhosa que a Endeavor fechou um acordo o UFC e WWE agora vão formar uma parceria de transmissões ao vivo e esportes ao vivo e transmissões globais de 21 bilhões de dólares cara isso é uma notícia maravilhosa né Se trabalhar numa empresa que fecha um acordo com outra que dá 21 bilhões de dólares é uma notícia maravilhosa, então... Imagina o feliz. salário do André, Carrano. Porra! Ah, Não, eu tava pensando aqui, assim, claro que o, a situação financeira do André, que já era o PIB da de um país de médio porte agora vai vai ser vai do entrar Barém, na, né? vai entrar no CDE agora o André né? inclusive vai ser obrigado <risos> mas o, o a questão desse coisa é que você não sei se separaram não vai ser chefe direto porque não, não vai ter é, essa ligação mas o Vince McMahon vai ser superior ao Dana White ele vai estar acima dele na hierarquia você acha que tem chance de dar merda esse esse relacionamento ou não é, ah sacada, não começa a zicar Porra, não começa a zicar já o negócio antes de, antes de começar ah, a o André vestiu a camisa não mete essa, porra não mete essa. Não, mas assim, eu não sei se vai chegar ao ponto da gente transmitir alguma coisa de WWE né? aqui pro Brasil, mundo afora, mas acho que é uma coisa... Eu não tenho muitas informações também, mas André, é... André, por favor, Oi? dois movimentos de finalização do Telecat. Porra, bicho, fodeu, não faço a mínima ideia. Eu nunca Pô. nem assisti, cara, na minha vida. Pô, não vamos sei. lá, vamos, vamos, vamos, vamos educar. Rock <risos> Bottom, que é a finalização do The Rock. Hum. O Stunner do Stone Cold Steve Austin, que é mais, a Ronda Rousey também. Também tem a, a Armelock dela, não é o Armelock? Não sei. Vamos Isso aí ela tinha até no MMA, inclusive, né? Vamos, vamos é, ser então vamos, fazer o... sair no... ah, vamos fazer é. o seguinte, então, quando eu tiver WWE pra fazer, então eu chamo você pra ser o comentarista. Topou? Topa, Renato? Sabe tudo, o maluco é money. Topo, topo. Então tá fechado. Eu descobri que eu usava no meu início da minha carreira, acho que cento da minha mente. E hoje eu tô acho que nos 10%. Ainda tem mais uma 90% pra crescer. Bom, pessoal, cair dentro aqui do UFC 287 vai ser em Miami no próximo sábado. Ô, André, eu quero começar com você, porque seu primo vai lutar, né? Kelvin Gastelum vai pegar o Chris Cutt, mas o Gastelum tá numa draga danada, coitado, né? Vem cinco derrotas nas últimas seis lutas, só pegou Rabo de Foguete, Canonier, o Ita, que é Hermanson, a mas é aquele negócio da confiança, né? Que é uma mulher ingrata que te beija, te abraça, te rouba e te mata, né? Com 31 anos, ele pode dar a volta por cima ou o adversário Chris Curtis, que é o homem em ação, que bate muito pesado e tem uma excelente defesa de quedas, né? A gente viu com o Rodolfo Vieira 17 nocautes em 39 lutas. É um desafio ruim pro seu primo. Cara, eu acho que é um desafio péssimo por o Kelvin Gastelum, porque, pô, a mão muito pesada, cara, em pé, assim, se garante ali pra não ser derrubado, e, e o Kelvin é um cara também que, pô, não se importa muito derrubar ninguém, né, aquele típico caso do wrestler que se apaixonou pelas mãos, então o cara vai pra sair na porrada, é o que ele gosta de fazer, é, não acho que é uma luta boa pra ele não, cara, ainda mais ele teve três lutas canceladas, tá, sem lutar já, porra, quase dois anos, né, é, eu não, não sei, cara, eu, eu te falo aqui, o, pra mim, o Gessler não tinha que jogar na categoria de baixo, cara, eu acho porque ele tem muita lei, claro que tem toda aquela questão do corte de peso ele não abre mão é... do, do burrito não consegue, é cara, mas aí pra você para você chegar em patamares mais altos, você tem que abrir mão de algumas coisas pra você passar pelo processo, tem que sofrer o processo não tem jeito, então, é que, assim, que nem o caso abre... do Carrano mais ou menos, que ele pra subir na carreira saiu do 6 round você acha Porra, que é? eu é. acho, comparado? exato é. eu acho, eu acho que coisa nesse sentido. então assim, de cara não Acho que é um casamento bom pra ele, porque o cara não cauteia muito defende bem queda. E acho que a categoria dele, no fim das contas, era pra estar na, na de 77 quilos. Mas enfim, é a cabeça do cara, é a gestão de carreira do cara. Já contei aqui anteriormente, repito. Comentei isso com ele, achando que tinha alguma intimidade com o cara. Mandei um WhatsApp pra ele depois de uma luta. Pô, tinha que ir pro 77. O cara simplesmente parou de me responder dali pra frente, me bloqueou. Então, eu posso falar abertamente aqui, já tô bloqueado mesmo. Eu acho que ele tinha que jogar na de baixo, cara. E na de baixo. Porra, moleque tinha jogo para estar tá no bolo ali dos 77 quilos, hein? Te contar, 31 anos de idade, muito novo, cara. Impressionante o, o tanto que esse cara já lutou, né? Mas enfim, tô, tô tô na expectativa pro retorno do Kevin. André, você tá convidado para na, nas próximas edições do podcast Dois Anões e um Queixo contar todos os tocos que você já levou de lutadores como produtor. Você <risos> é top. Não não só como produtor, né? É, não verdade. só como produtor, já já tomei toco, tomo toco, porra. E tem coisa boa por aí também, né, André? Não dá para revelar, mas... É, tá algumas coisas surgindo, né, seu Renato? Algumas coisas no forno, mas vamos deixar a galera em banho-maria por enquanto para serem arrebatados em breve. Não tô sabendo. É, Carrano, o Raul Rosa Júnior, não sei se vão suavizar tanto para ele, porque ele vai pegar um rapaz 8-1, né, que é 1-1 no UFC, o Christian Rodrigues, que tem o um apelido C-Rod, né, extremamente criativo. Mas e aí? Você acha que o Raul já botaram o Raul Rosa Júnior no card principal de PP viu, você acha que o, o gatinho tá pronto pra, pra vencer uma luta dessa ou Judas Carrano, que abandonou o 6 round? Cara, o Christian Rodrigues que é em nome de é, jogador do Uruguai, né, da, da Copa de 2010 ele, ele não é mau lutador não tá, ele tá um no UFC, perdeu pro Jonathan Piss na, na estreia dele, entrou pelo acho que ele ganhou no contender ele não foi contratado e depois entrou contra o Jonathan é a única derrota da carreira dele é, na última rodada finalizou com um anaconda choke bonito pra caramba, o moleque não é bobo no chão que é o, o que o Raul Rosa Júnior mais gosta. Você já estrangulou faz... uma Anaconda, Carrano, como não nem, não, nem o filme eu assisti, Renata, aquele do John Voight. O Ice Cube, volto, né? É, falou que é Anaconda, eu, porra, não quero distância, não quero nem saber. E o, ele não é bobo no chão, não, cara. Acho que o, pro, pro Raul Rosa Júnior já pegaram um casamento um pouco mais complicado, não tão favorável quanto foi na estreia do, do Rosas no UFC. Claro, ainda é, né, um degrau, assim, uma, uma subida bem protocolar. Não foi, nossa. Estão acelerando o moleque e tal. Mas é meio que para dar ele a chance de ter uma, um desafio um pouco maior, se mostrar um pouco mais num card maior. E, obviamente, aparecer no view é sempre uma forma de, de ir cristalizando essa, essa presença dele junto ao público que, que acompanha mais esses eventos grande, como vai ser esse caso, essa revanche da luta principal, certamente vai atrair bastante gente. Ô André, na sequência a gente tem duas porradarias das boas, né? Kevin Holland e Santiago Ponzinib com 77 quilos o Holland baixou, é, fica muito magro o Holland, mas é porradeiro, é um excelente trager. e o Ponzinib já também tá se encaminhando aí pro final da carreira, vai completar 37 anos. E o Rob Fonte e o Adrian Iannis, né? Que é uma das grandes promessas até 61 quilos, Vende pô, uma, duas, três seis, nove vitórias consecutivas. O Rob Fonte é sempre ali um porteiro, né? Do, do, do top seis, top cinco. O que você acha dessas duas lutas? Porra, bicho, é violência pura, né, cara? Entretenimento puro. Esses, esses quatro homens se enfrentando, né? Começando aqui a falar do Holland, e do Ponzinib. O Ponzi tá numa fase boa. Vem de, acho que uma vitória. É, bateu o Alex Morono, né? Tinha pego os caras duros, o Nil, o Michel Pereira, mas sempre entregando muito, né? Você já viu a foto do, do Sherdog, do Santiago Ponzinib? Sim. Ih, que Pô, parada, mas... Mesmo. O Carrano irmão, que vai André. gostar, cara. É ele, ele dando uma bela de uma ajeitada na coquilha, assim, olhando pro lado, cara. Porra, que, que é bizarro. Isso, irmão? Que parada, hein? É, é, o André é. agora é o, é o fiscal do Sherdog agora. É ele? Pra, pra, <risos> o cara também tá. Caralho mesmo, ele. Fiscal de Pô, coquilha. Aqui, o alto patolado é? em grande estilo é. aqui. O André agora é o cara que. Porra, é, é narrador número um do UFC e fiscal de foto do Sherdog. Mas não tá foto, não, Renato. Fiscalizador de Sherdog. Não, o cara tá, tá dando aquela mandada, né? De mão direita, assim. A famosa mandada. A Ou... famosa coceruda, né? <risos> Ou coceroca, né? Para os entendedores, né? Então, cara, o Santi, ele perdeu algumas lutas, mas o cara vai, meu irmão, sempre decisão dividida, né? E vai pra sair na porrada, a gente sabe esse estilo dele. E não vai ser diferente contra o Kevin Holland, que sabe que não vai ser derrubado, então vai, os dois vão sair na porrada, meu amigo, é isso. Não esperem jogo de, de botar pra baixo, o máximo do máximo ali, um pouquinho de grade, mas eu acho que os dois vão plantar no centro do octógono e sair na mão. Nessa troca, nessa troca, o Santos tem que ficar ligado, porque o Holland é um cara que bate muito de longe, né? Um cara muito comprido, né? E não tá de bobeira, tem 13 nocautes em 23 vitórias, vem mordido de duas derrotas pro porra, perdeu o Timaev e o Stephen Thompson também, né? São dois caras muito bons. Assim, eu, eu fico até um pouco, eu nem arrisco muito prognóstico, não, cara. Mas eu vejo 15 minutos de porrada entre esses dois, cara. Eu acho que os, os caras vão se matar e aí não, não vou dar prognóstico de quem vence, não. Vamos ver qual vai ser, mas acho que a porrada vai comer solta, insana. E o mesmo vale para Rob Fonte e Adrianes. Eu acho que vão ser 15 minutos de, de, de porradaria, de violência também. Nesse caso, eu vejo um pouco mais de chance para o Yannis, que eu acho que é um cara que vem numa fase melhor. O Fonte vem de duas derrotas, perdeu para o Aldo e para o Vera. Né? São duas lutas duras, mas eu acho que é claramente assim, é uma troca, de, de uma passagem de bastão entre o Yannis e o Fonte. Pode ser uma bela de uma troca no ranking também, entre esses dois. Carrano, o, o... em é mais o VSG, Herbert Burns, né? O contrário, que o Durinho tá na frente no ranking. A leitura do Majidal é a seguinte, né? Ele vem treinando muito forte o wrestling, principalmente pra duas lutas com Camaro Usman, treina com o Bo Nicol, tem muita gente boa de wrestling na American Top Team e ele foi evoluindo no quesito. Ele tá achando que a luta com o Durinho pode ser boa pra ele porque ele não acha que o Durinho é o melhor wrestler que ele já enfrentou. É um cara um pouquinho menor, pelo menos de estatura e de alcance, e em pé ele acha que é melhor. Você concorda com a leitura do Majidal ou você acha que ele está no sal completo contra o Durinho. Cara, eu entendo o raciocínio do, do Jorge Masvidal, certo? Entender não é concordar, não é avalizar, não é endossar. É, acho que o Masvidal conjecturou demais, fez plano demais na cabeça ali com cenários, com hipóteses e esqueceu de olhar para as, evid as evidências. Ele tá num declínio claro já na carreira, já não é, é... Ele teve um momento muito bom alguns anos atrás e esse momento passou, claramente. É, o Durinho certamente não é o. O melhor wrestler que ele já enfrentou na vida, isso é, é óbvio, mas ao mesmo tempo é uma combinação perigosíssima de um cara que tem um jogo de quedas bom, muito bom, muito justo e um chão que é perigosíssimo. Ele ataca, tem capacidade de e tá com a mão em dia, trocou porrada é, a Vera com o Kamaru Usman, que nocauteou o Jorge Masvidal, é bom a gente lembrar. Na, na segunda luta entre eles. É, trocou porrada com o Ramos atimaev também. Pô, sei lá, cara. Eu, me, me parece... Um, o favoritismo do Durinho não me parece ele tá, se eu não me engano, quase 5 pra 1 um nesse momento, que, que é pra quinta série que tá ouvindo o podcast agora, ficar em, em polvorosa, mas se eu não me engano, é pra, tá por volta disso a, a, as odds nesse momento talvez, pô, beleza, 5 pra 1 um, o pessoal possa falar que tá exagerado e tudo, mas eu acho o Durinho muito favorito, acho que o Masvidal foi, foi mais na narrativa do que nos fatos sabe, ele achou uma historinha que, que é, é, porque tem disso também luta, né, o cara tem que se convencer que pode, porque senão melhor nem entrar lá também, mas acho o Durinho muito favorito é, vejo caminhos pra ele vencer na decisão, por finalização, até no nocaute o Masvidal é, se conseguir. Não acho que é impossível, não. André, e você? Você acha que é uma luta boa pro Masvidal? Ou com benefício da dúvida? Durinho bota a mão dura, consegue uma queda, ameaça no chão. Assim, a gente tem que lembrar que o Damian Maia ficou 15 minutos nas costas do Masvidal e não conseguiu finalizar, né? Então, é, o Masvidal também não é essa carninha assada que às vezes o pessoal acha que, ah, botar pra baixo e pegar. Não é. Não é assim, não, tá? O Masvidal é bom de jiu-jitsu e tal. Ah, mas o Usman derrubou. O Usman talvez era uma melhor rusher da categoria. Então, o que você que acha? Qual é a leitura desse casamento? Por favor, André, no final da sua leitura, hum. deixe uma piadinha com 5 para 1 e Durinho, juntando Durinho, 5 para 1, porque o Carrano levantou essa bola. <risos> É, não, de forma alguma esse, esse confronto é fácil pro Gilbert, de jeito nenhum mas Vidal o cara é cara duro, cara o cara é perigoso, bom de mãos para caramba de como você disse, difícil de ser derrubado é bom no chão, não é bobo é muito experiente, mas eu vejo o Gilbert com vantagem nessa luta, por conta de tudo isso que o, o Carrano acabou de citar, né, dispensa comentários aqui, o jogo de chão do Gilbert a trocação também, tá trocando muito tem a mão pesada tem um outro elemento que a gente tem que colocar aqui o Masvidal, Vidal, ele já não tá mais no, no, no auge da carreira dele, né? Ele já tá num declínio, perdeu para dois três, dois wrestlers, né, nas últimas três vezes. Eu acho que o Gilbert, ele tá numa caminhada, num foco, e eu acho que ele vem para fazer com o Masvidal Vidal o que ele fez com o New Magni, que é assim, acabar rápido, sabe? Para ter um, um, mas você acha ele que ele fala? consegue um statement, o Mag... um statement, né, para assim, para ter um, enfim, ter uma um ponto de exclamação. Um ponto de exclamação exatamente nesse momento da carreira dele chegar arrasando pra conseguir um title shot. Eu acho que ele tem muito em mente. Então eu não vejo ele aceitando muito o jogo do Márcio Vidal, não. Caminhos pra botar pra baixo e pegar? Tem. E eu acho que vai conseguir, cara. Eu acho que vai conseguir. Só perdeu duas vezes finalizado o menino Jorge, né, o Jorginho. Mas, Mas tem tempo isso, hein? Tem, tempo, tem e tempo. E uma foi aquela, aquele triângulo aquele triângulo invertido de pé, né? Que, se não me engano foi no Belo né? Lá atrás foi, foi Belo Ator. Tobi amada aquele triângulo invertido em pé louco, em foi em 2009. Pé, é, isso. É antes ele tinha perdido no, no evento pequeno, né, no, no é. AFC, né, Absolute Fight, lá em 2005. É. Sim, cara. Mas se você olhar para o cartel dele, quantos caras que ele lutou, que são caras de, de Jiu-Jitsu, que foram para fazer esse jogo, a maioria dos caras vão para trocar porrada com ele. Os que conseguiram implementar o jogo, se não venceram por finalização, conseguiram dominar, conseguiram prender o cara e, e fazer o jogo mais. É o Demian não finalizou, mas. Usou, basicamente, a, a luta de solo, né? para vencer. Foi decisão dividida, né? Aquela luta deles? Foi, foi. Decisão dividida. Foi. Decisão dividida. Foi. É, mas o Só... Demian venceu, né? Sim, venceu. não. Eu também achei que ele venceu. E outra. A trocação do Gilbert é melhor que a trocação do Demian. Sim, e o sim. Gilbert fez isso com o Stephen Pô, Thompson. Sábado, então, o cara muda... sábado vou falar pro... Vou mandar uma mensagem na hashtag do, do UFC Fight Pass e falar assim, ô Demian, o André falou que a trocação do Durem é melhor do que a tua lá no podcast, ó. <risos> Criar intriga. Criar intriga, né? Envenenar por dentro, né? Cli... Clima brother entre os tensos, né, cara? É. Não fala o então... negócio desse de envenenar os outros por dentro, ó, rapaz, que aqui não, não pode não, tá? No ramadão, vai falar de... isso. Aí, é, não, isso dá um, um problema danado também, que a gente sabe, né? Então, e o, o Gilbert conseguiu doutrinar o Stephen Thompson, que é um cara, na minha opinião, muito mais difícil de ser doutrinado do que o Masvidal, que joga mais solto. Então, posto isso, eu acredito que se o Gilbert vier com a estratégia de grudar, botar para baixo, fazer jogo de grade, apertar a pressão, eu acho que ele tem grande chance de vencer o Jorge Mas Vidal de uma forma é, menos difícil do que se ele for para sair na porrada por 15 minutos. Entendeu? É, luta, eu acho que é uma luta mais dura do que o pessoal tá pintando sinceramente. Mas eu, o Durinho é favorito. Não tem, não tem muito para onde correr, né? Se fosse apostar o Durinho. É. Mas o Masvidal, cara... Você tem visto a galera na internet falando que o Durinho vai matar o Masvidal? É, tá, tá um oba-oba de que já ganhou, assim. É, ah, vai não. ser Neil Magni para baixo. Eu, eu não, ah, não sei eu, se... Eu duvido que o Gilbert está com esse pensamento, cara. Eu duvido, cara. As pessoas é. se empolgam, se emocionam, né? mas eu, ele, eu duvido que tá nessa vibe aí. É, beleza. Na luta principal, claro, Alex Pereira, Israel Adesanya, quarto encontro. Dois no kickboxing, um no MMA. A última luta estava 3 a 1 até o último round de Adesanya, que foi nocauteado. Agora, o Alex Pereira, quando quis resolver, resolveu. Tinha matado a perna do Adesanya com chutes baixos. E aí? A luta é só alguns meses depois. Não tem como revolucionar o jogo de ninguém. É, o Adesanya venceu os dois rounds que venceu. Ele venceu o primeiro porque ele conectou aquele direto de direita, faltando 3 segundos. Mas fora isso, o porta estava vencendo em pé. O Poatan venceu em pé o segundo round. O terceiro, o quarto o Adesanya venceu via luta agarrada via grude, via clinch, botando para baixo e o quinto, o Poatan nocauteou é, existe a possibilidade do Adesanya desde começo, entrar no, no, no grappling, até transformar isso num, num concurso de fôlego porque ele é mais jovem, o Poatan corta mais peso, vamos ver quem cansa primeiro né? É, porque para ele o que vale é o resultado, não é nocautear não é tirar onda, é recuperar o cinturão, essa é a minha leitura da luta eu acho que o Adesanya vai entrar ainda mais pragmático na trocação ainda mais conservador, tentando manter a distância, porque quem já foi nocauteado duas vezes com o mesmo golpe não tá afim de rolar os dados, né? E ele mesmo tá encarando como a última chance da carreira dele, a última possibilidade né, de, de vencer esse monstro, esse carrasco, e que expulsou ele do kickboxing, que tomou o cinturão, primeira derrota com 84 quilos no MMA, então tem muito peso psicológico pro Adesane, ele, né? Cheio de dúvidas, cheio de, de questões com o adversário, então não tem como a gente fugir do favoritismo, mudou Poitin. Agora, eu espero, não sei vocês, que o Poitin esteja preparado caso o Adesanya queira lutar wrestling, né? Que ele tenha evoluído nem que seja 3% no, no quesito, ou que ele só não esteja com a mão lesionada, como na última luta, e o Glover o ajude a defender as quedas e manter a luta de pé. O que, que vocês acham? Eu acho o Poitin favorito, mas é loucura, né? Eu, eu já acho meio errado subestimar o Magidal contra o Durinho, agora subestimar o Adesanya é, olha, é, é, é o caminho pra ruína. Pelo amor de Deus, não façam isso. O que vocês acham? É, Renato, a gente estava aqui falando antes do podcast começar, conversando em off aqui, perguntando: ah, o que vocês estão achando? Como é que tá? e eu que geralmente sempre tem uns palpites né, assim, um, uns feelings sobre as lutas, essa, cara, nada tá me ocorrendo, eu até fiquei ali no, antes do enquanto vocês estavam falando na abertura e tal, fiquei olhando aqui pros dois falando ver se dá uma ideia na minha cabeça falar assim, pô, quem vai ganhar essa luta? E de fato nada, cara, tá um negócio meio que jogar a moeda pra cima, eu concordo hoje, que eu... previsões, previsões do pai queixada, hoje tá, tá off pô, tá off, não é, eu só funciona com o Leon Edwards, cara e, virou do, do central. É, agora é, é. cima o, o, o Renato, surge uma nova entidade, Pai Queixada. Pai queixa. Já teve o Pai Show né? Agora é o Pai Queixada, né? O... Eu, eu assim eu fiquei meio indeciso Porque eu tenho pra mim Que o Adesanya vai melhorar Com relação à última luta em alguns aspectos Eu acho que ele é um tipo de, de lutador E ele já mostrou isso Que aprende bastante com as Não com as derrotas, né? Que a gente não chegou a ver ele perdendo Tanto, mas é, que aprende bastante Com os percalços e com as dificuldades que ele passa é, Por outro lado, eu também espero Um Poatan é, melhor Esse ponto que o Renato tocou é fundamental E aí eu, eu digo até o seguinte Essa lesão na mão do, do Poatan que a gente ficou sabendo só depois que existia, ela agiu meio que como um dificultador de prognóstico, eu diria. Porque fica difícil da gente saber o quão diferente... E para o eu vou dizer assim, né fazendo uma, tentando fazer uma análise aqui. É, para o Poatan, se o jogo dele de grade, principalmente, esse meio de campo tiver melhor do que aparentou, e o problema era só a mão lesionada, pra ele vai ser ótimo, porque o, o, certamente o Adesanya vai tentar explorar isso mais, e se ele tá sem a lesão, e o problema era a lesão, ele vai conseguir se virar melhor com isso. Se de fato, apesar da lesão na mão, a questão era realmente técnica puramente, aí a gente vai ver uma luta bem mais complicada. Eu não espero que o Adesanya dê outra bobeada que nem aquela, eu acho que pode ser que ele esteja pego antes, inclusive o Patan tem poder de nocaute pra isso, mas acreditou num no nocaute do Poatan que seja mais rápido, por caso ele vencer, ou é, uma vitória na decisão espremida, estilo o para cima do Camaro Usman. Caso contrário, se for uma luta bem unilateral, talvez a minha vantagem, nesse caso, vá mais para o Adesanya, que tem mais o perfil de controlar uma luta inteira e sair com uma vantagem larga é, ao final dos 25 minutos. <risos> Carrano já foi de Adesanya. Não, olhar, olha, olha. Me... Não, foi, foi. Não, ah, Carrano, peraí, Carrano. Vamos, assume, vamos... Carrano. Assume, é, porra. Pô, Adesanya, por nocaute, acabou de falar. <risos> Ô, André, é... <risos> só antes de passar a bola para você, as odds lá na skate. Skate, hum. skate YouTube. Skate. Pony Rocks Pro Skater. Skate. Troca o T pelo K. Pelo skate. Pá, com... cuidado, você está se arriscando. Tá se arriscando, hein? Tá Calma. se arriscando demais. É, o Aderson é favorito, tá? Pagando 1,75 para cada real apostado em caso de vitória e o Poitão pagando 2,23. Então, é próximo, é próximo, mas o cara que venceu três vezes zebra não é, não é tão normal assim. Então, o público tá vendo a dificuldade, né, André? Claro, não é normal, mas assim, a gente até entende, porque essa luta, galera, é uma luta muito difícil da gente cravar, dar qualquer prognóstico o certeiro porque vocês viram o que aconteceu nas outras vezes, cara. Sabe? Vamos botar só. Se a gente for puxar pro kickboxing, o que aconteceu no MMA foi o que aconteceu no kickboxing, né? De, daquela história de tá, tá vencendo, tá vencendo, tá vencendo e acaba perdendo. Ah, é, André, final. Mu muita coincidência, né, André? Muita, cara. É um negócio impressionante. Só que eu fico me perguntando aqui, porra, o Adesanya não vai virar All-American em alguns meses. Porra, se ele deu foco, foco na luta agarrada, do jeito que ele tá dizendo que deu, do jeito que ele tá dizendo que ia fazer, logo, ele. Perdeu a oportunidade de treinar mais em pé. E, cara, ele vai pegar o kickboxing um dos mais temidos do planeta, de todos os tempos. Sabe, cara, que pelo que eu vi de treino lá, tava afiando as armas e afiando a espada o tempo inteiro. Então eu fico preocupado com essa história do Adesanya, dar tanto foco assim no wrestling para tentar derrubar, e a luta começa em pé, parceiro. A luta começa na porrada. Se o, o Poatan deu um, um foco um pouco maior ali na trocação, manteve o jogo dele, vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Sim, corre, sim. Corre o grande risco do Adesanya ser nocauteado. Rápido, sabe? Ficar pelo caminho, né? Ficar pelo caminho, porque a genialidade dele, é o que ele faz em pé, o controle de distância. Se o cara entra com aquele foco ali de vou botar pra baixo, vou derrubar, vou apertar, bicho, ele tá indo meio que contra a natureza dele, que ele já faz no automático. Então, esse pode ser um caminho perigoso pro Israel Adesanya, que mostrou, em todas as vezes, que é um cara tão bom quanto o Adesanya, porque ele tava vencendo todas do, o Potan, porque ele, ele, ele tava vencendo todas as vezes e acabou perdendo no final, repito. É do mesmo nível, né? Do mesmo nível. Do mesmo, no mínimo, do mesmo nível ali, exatamente. Exatamente, então é uma luta difícil de palpitar, difícil de opinar. A gente vai ter que ver na hora ali o jeito que a descenda vai chegar. Porra, eu tô ansioso pra caceta pra, pra assistir e vou trabalhar na, na luta, né? Então, porra, sabe quando você fica com aquele negócio na garganta, assim, aquele, aquele bolo, aquela, aquela, que isso, aí, porra, isso é mesmo aí, caramba, o cara ficou com um bolão na garganta. Que isso. Vocês cara. são muito babaca. Vamos, né? vamos, Renato. Renato é babaca vamos, mesmo, concordo. Bom, e para embalar o podcast, vamos ler algumas opiniões dos membros do canal. E agora não são só os Rashers All-American, são também os membros Anão Calvo, né? Hum. Que é o que paga 2,99. Carrano, 2,99 não dá para comprar nenhum copo d'água, né? Então você paga 2,99 e escuta mensalmente o podcast Dois Anões e Um Queixo, que é o podcast das internas do sexto round, que na última edição você contou como você deu aquela. Fez o famoso. O, o, o famoso olho de trena, né? Em Francis Enganou. Negativo. E aí, cada mês, a gente. Eu conto uma história dos bastidores, o, o André, o Carrano. Então, quem quiser escutar essa. essa e ainda tem aqueles emojis na, no, no chat, tem, tem os, os selos no chat também. É tudo. Custa só R$ 2,99. Eu botei uns emojis novos. Tem o Borrachinha de Steve Jobs, tem o Perry Pimblet comendo pizza, tem alguns mais, mais divertidos aí. Então, 2,99 e você escuta o nosso podcast nas internas todos os meses, vale a pena. Então, tem os anões calvos, né? Que é o 2,99, e continua os restos All America, 7,99 que eles participam da live dos membros e concorrem a luvas e camisas. Mas deixa eu ler algumas opiniões aqui. Ó, oh, o Fabrício Figueiredo, acho que o Adesanya vai tentar mais quedas nessa luta. O problema é que a luta agarrada não é tão simples de assimilar em tão pouco tempo. É verdade, é, é o trade-off que o André falou, né? Ele tá deixando de treinar a trocação pra treinar a luta agarrada, pode acabar mal nos dois, né? <risos> Ou pode acabar bem um e mal no outro, sei lá. É, Guilherme Santos, com uma vitória convincente contra a Sânia, creio que o Poitin já pega o vencedor de Rio versus Prorrasca. Aí tem o Robert Whittaker, né? Esperando, né? Não sei. Nicolas Coelho, Poitin por decisão dividida. Porra, aí o Adessandro pula o da ponte, né? É o que falta pra ele. Ai, meu Deus. O Duncan faz uma piadinha. Se o Adesanya é perder de novo, tem que mudar o apelido para The Last Style Bender para The Lost Style Bender. É, que, que, que, que, como é que você explica esse apelido, Carrano? The Last Style Bender. Cara, então, na verdade, essa é mais simples de explicar porque não precisa nem traduzir. Essa, ela é daquela série Avatar, né? Que é do desenho, né? Não é o filme do James Cameron, não. É o, a lenda de Ang, né? Que acho que fica o nome no Brasil. E eles eram. E o, você tem os, os Benders, né? Que são as pessoas que dominam determinadas elementos, o menino lá principal da série, ele era o Airbender, e a série chama The Last Airbender, e aí o Adesanya gostar, ele gosta, né, pra caramba de anime, de desenho, não sei o que e aí ele fez Stylebender, porque é como se fosse isso, como se o poder que ele controlasse fosse o estilo, o swag a arte e tal, e aí ficou meio uma referência em cima de uma referência, em cima de uma referência, em cima de uma referência o apelidinho fraquíssimo né, bom, é o Vini Correa, a única opção para o Is depois de sábado é descer de categoria, aí não dá, né? Aí tem, que porra, 77kg não dá. Cortar as virar duas um... pernas, né? Para a MMA, pô. Não tem jeito. Ele vai virar uma, uma, uma múmia, né? Não tem como. Ó, o, o que eu tô vendo aqui, que é unânime, o pessoal tá achando que o Durinho vai macetar o Magidal. O Danilo tá dizendo Poitão e Durinho por finalização. após tem 100 na skate. Porra, porra é por finalização, esse é corajoso. Tá ganhando hein? O Yuri Apolônio ainda tem o medo do Adesanya. Ele vai botar Pra baixo e pular que nem pipoca na frente do Poatão, mais que na primeira luta. Vai espremer um 48 a 47. Eu também acho que ele vai fazer o antijogo máximo que ele puder. Porque, pro, né, ô Carrano, pro Adesanya, bola pro Mato que o jogo é de campeonato, né? Ele não tá interessado em, em coisa bonita. Pô, essa altura do campeonato, depois de treitaca, ele quer ganhar de 6 a 0 gol roubar de mão, né? Cara, todo mundo falando do Durinho, finalização no primeiro round, olha, o pessoal tá, tá achando que o Majudal é, é pouca coisa. Fernando Pena, eu acho que a Adesanya leva via grappling, e o Durinho vai atropelar o Majudal. Uh, Cléo Lima, Porta leva sem susto, leva mais uma sem susto. Durinho Majudal mismatch, brasileiro passa brincando. É. ó, Vinícius Brito, Durinho atropela, Poatan por nocaute quebrando a maldição do Drake Ué, mas o Drake apostou no Poiton? essa vez? Acho que não, ele é amigo do Adesanya, né? É, não, e o Drake também já ganhou umas outras aí, pô, não tem, não tá assim, não. Felipe Lima, pô, a então, vence depois do de Adesanya passar perto de vencer e do, do Durinho surpreende o Majidal. Pô, não é, a surpreende, né? Todo não acha que ele é. vai ganhar? Ah, e, e, e até os que vão no Easy, ó, tipo o Pedro Rezende, infelizmente, acho que o Easy leva na decisão, mas o Durinho vai amassar o Majidal. <risos> coitado é. do tá ah, Coitado de Minas né, também, pelo amor de Deus, vai ganhar uma grana violenta mesmo se tomar uma ataca É, o Washington, Andrade. É, visão do futuro. Durinho amassando o Agidal e Poitain fintando uma queda e cruzando a esquerda por nocaute no Easy. O Pedermundsgaard, Poitain bate... O sobrinho do André, né? Poitain bate a De porém com muita dificuldade. É, foi, foram as últimas duas lutas, né? É, Durinho e será serão uma noite com direito a porradaria franca. É, já tá achando que é um pouco mais equilibrado. Washington Oliveira. No UFC 287 veremos Easy Nurmagomedov contra Poitain. Dessa forma, acho que o nigeriano vai vencer, enfim, o o grande algoz. E aí seria, o, se o Adesan vence mais uma, né, o Carrano? Não acaba nunca. É a história sem fim do MMA. <risos> porra, é mesmo, cara? Se rolar uma vitória do... Eu tenho, porra, eles capazes de anunciarem a terceira luta lá dentro do octógono. Lutar no estacionamento dessa vez, né? De fato, se... O, não for a vitória do Poitain, va vamos continuar por pelo menos mais um ou dois capítulos aí nessa história. É, o Daniel Teodoro já disse que o Poitain vai imprimir o ritmo do quinto round no primeiro e nocautear antes do fim do segundo, né? Aí se acontece isso, acabou a rivalidade, né? não, é. não tem, é, não tem Ai, o que fazer. E aí o dislike se o vídeo for bosta, que é membro do canal e esse sim é sempre o Sempre deu dele. dislike no meus vídeos. É. Poitain vai com joelhada no segundo round e Durinho finaliza no primeiro. Olha, não tem ninguém, ó, Vinícius Xavier, o vai nocautear mais uma vez, o Durinho vai atropelar e aposentar o Marginal. Tem ninguém achando que o Durinho vai ter... Qualquer dificuldade, ó. Littlefield vai é, humilhar. Littlefield? Por que Littlefield? Bialzão. É. Vai humilhar. Ele deve se perder na tradução. Vai humilhar mais virola. É isso. É preferido perder com honra do que ganhar com frouxura, né? Meu querido Carrano, um grande abraço pra você. Queremos saber também se tem o abraço da Cobrinha essa semana, né? Teve coisa aí no, fim, no último fim de semana, bastante coisa, inclusive. É, o abraço da Cobrinha, eu, eu tava em dúvida aqui, né? Porque eu acabei de receber uma notícia aqui que me entristeceu demais, que o Li Jigliang saiu da luta dele nesse evento e pra mim agora, esse UFC 287 já não faz mais sentido, né? Porque o chinês viável já não tá mais no card, então não faz, não tem mais porquê ficar acordado pra poder assistir esse evento. Mas, vou mandar um abraço da Cobrinha aqui pra uma situação que rolou da, depois da luta do, do José Aldo quando o McGregor tentando se promover, o, pô, o McGregor ele tá agora que ele vai voltar? Ele tá obviamente fazendo de tudo, parece que já inclusive, né, já estamos é, com, com datas aí, tudo, tudo muito certo e tudo para que, que ele lute. Ele tá tentando se manter em evidência, aparecer, obviamente, toda vez que o Aldo luta as pessoas lembram dele. Ele resolveu dar uma, é, uma cutucada, digamos assim, no José Aldo, depois da, daquele empate que foi um tanto quanto estranho, inclusive, né, na, no evento do Jorge Masvidal, numa luta que já não fazia sentido por si só, né. O, o Jeremy que no, no boxe também não era uma luta que fazia lá muito sentido. E o Aldo, rapaz, na hora que acabou a, a coletiva, ele simplesmente entrou Olha... em modo Dark Aldo. Carrano, tem palavrão ali que eu não conhecia. Chupa. Bacanavial de... Tem coisa Porra, ali que... Vindo, vindo do cara que falou da, que tem a, a, a, a brilhante é, é, momento em que ele falou do negócio do coveiro pra poder... Como é que é fingir de morto pra poder fazer não sei o que lá com o coveiro e a tradução foi lá e meteu a tradução literal por cima, né? O Aldo... Eu, cara eu fui criado na rua, me orgulho de ser uma pessoa extremamente boca suja, eu falo palavrão vou pra caramba, mas fiquei, fiquei assim um, um tanto quanto chocado com o nível do, do desprezo e do pô, descarrego Não, mas o mais maravilhoso nessa situação foi que a tradutora meteu, to fuck the grave digger in the ass, ela não <risos> falou <risos> tipo assim, ela não meteu, não não, ele tem e, e o repórter na hora meteu aquela carinha do daquele meme do what? Né, meteu aquela pô, não, carinha é, assim. Literalmente né? porque tipo assim, literalmente mesmo porque o, a traduz, se traduzir direto a galera olhou e falou assim, pô, será que o Aldo vai sair daqui, vai pro cemitério e vai arrear as calças lá, o que que tá acontecendo? Não, essa expressão, ela só, não, só existe em português, né? O Aldo falou, todo mundo falou assim, mano, o Aldo não sabia não, mas que legal, né? Tá com esse relacionamento aí é um com o um fetiche, corpo. né? É, é, mais mesmo, de... 2023, pô. É, o cara que tem atração pro coveiro. Mas é, é isso, fica então esse abraço da cobrinha aí, eu que falo muito palavrão no podcast, vou deixar registrado aqui, sempre bom ver as pessoas é, colocando aí seus demônios pra fora. Meu querido André, um grande abraço pra você, quero saber saber se tem o abraço do Pachequinho e o serviço da semana, né? Onde você vai trabalhar e o que, que chega na sua casa nova hoje, se é geladeira, se é fogão, por favor, parte sua vida que somos muito interessados por ela. A geladeira chegou agora, 10 minutos antes de começar o, o podcast. Né? Bom, semana, semana pegando fogo, semana quente, muita coisa rolando no UFC Fight Pass, é, Fight Week é sempre muito bom, ainda mais com uma semana dessa, com Cinturão dos médios envolvendo o brasileiro, o de Sânia, ter o Durinho em Ação, a gente vai ter a Luana Pinheiro, também ótimo atleta voltando de lesão, muito boa lutadora, Vai ter a Jaqueline Amorim fazendo a estreia no, no UFC, pega a Sam Hughes, A Luana, só para dar o serviço, vai enfrentar a Michelle Watterson, né? A cara ter Então é um card muito bacana. A gente vai mostrar ao vivo. E essa semana, pô, já tá rolando em de countdown. Vai ter especial essa semana, tem programa novo na grade, vai ter o resenha UFC na sexta-feira. A gente esquentando. Vai ter o Vitor Miranda com a gente. Eu, Vitor Miranda e o Minotauro, pra gente esquentar um pouco a luta do Adesanya, falar um pouco do striking, né, do Adesanya e do Portão. Então, uma semana muito boa, cara. Uma semana muito boa, proveitosa, de muito trabalho. Tem coletiva de imprensa, tem pesagem cerimonial. Eu creio, não chegou a escala pra mim ainda, mas acho que quarta-feira vai ter o Q&A, perguntas e respostas. Você fica por dentro nas redes sociais do UFC Fight Pass e também do UFC. Beleza? Então, um abraço pra todo mundo. o um abraço do Pachequinho dessa semana. Vai pra Vitor Belfort, né? Porra, Vitor Belfort tirou onda, né, cara? Lutou pra caramba, foi aniversário dele e impressionante, cara. A desse cara, né? Vou ter que tirar o chapéu pro Jaca também, que tomou de porrada o Jaca e caía, levantava. Foi um negócio de louco, né? Essa luta entre os dois no, no Game Bread Boxing que rolou nesse sabadão. Então é isso, galera. Um beijo pra vocês e a gente vai se ver bastante durante, durante a semana. Um abraço a todos e sempre lembrando que vocês podem escutar nas plataformas de áudio, né? Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Tchau, tchau. <síta>